De novo, de novo. E aí, tudo bem, Tio Guiana? Tudo bem, Zé? É, de novo, tô aqui de novo. Ó oh, céus, ó vida, ó céus. O que você oh, fez pra merecer é, a É, uma ideia de merecimento é meio idiota, né? <risos> é, já, já parte por esse princípio. <risos> o mérito da mente ela ela é um padrão comum né o mérito seria existencial né o mérito de ser aí por si só todo direito humano já se manifesta naturalmente né a minha teoria A né? ideia de merecimento né eu mereço ok uh, merecemos então né enfim, você tá bem? Estou bem. Deixa eu deixar o meu monólogo aqui, né? Já tá bom, eu né? posso ir embora, né? Já, já, é, já é brilhante, né? Você já começa revoltado, né? Enfim. Identificação. Basicamente, tudo que você compreende, entende, percebe é uma identificação. Um processo de correlação para a compreensão é uma identificação identificar ações é natural é instintivo, é um padrão comum a todos os seres humanos a humanidade está em constante identificação com a descoberta e a curiosidade e se baseia no que se já se descobriu iluminou classificou percebeu coordenou estruturou, quantificou, qualificou, etc, etc, etc. A efetividade dessas percepções de identificações geram componentes. Esses componentes são padrões que são assimilados à cultura e aos costumes do ser humano, uma vez que ele percebe isso em seu meio. Até aqui, não há muito o que errar, né? É... Então... Vamos supor... Que existe o campo da Juliana. Hein, Juliana. Eita! Essa tem seu campo. Sim. Não, assim como a gravidade tem o um campo gravitacional... Os bolotins da, do tempo tem o campo de temperatura, tem o campo térmico né? da superfície terrestre, né? campo térmico topológico. E as classificações e de linguagens dentro deste campo. Né? Então as métricas da Tchuriana, Gera um campo. Tchuliano. Não é brilhante? É brilhante. É. E como é que o seu campo interage com o outro? Através de identificações, através de padrões é, correspondentes. Vamos supor que tem o campo. É, campo do ser A e o campo do ser B Por que eles se percebem no mesmo ambiente? Porque a maioria dos padrões que fazem parte da estrutura de identificação são humanos E pouco difere um humano do outro quando estamos analisando o humano em sua totalidade Então as associações Estruturais são naturais Por isso a sutileza da percepção e da mentalidade O mentalismo de cada ser O mentalismo de cada campo É sutil Porque em quase que em sua totalidade Todos os seres humanos são iguais Tirando essência e personalidade Essência e estrutura de crenças E maturação das habilidades Etc, etc, etc Se 95%, isso é uma alegoria, não é exato Do ser É igual, todo mundo é igual, 5% é diferente E nós estamos otimizando o tempo porque senão alguém nos mata É melhor projetar que o outro é igualzinho a mim, não é verdade, Tchule? É verdade É meio que... É meio que racional, né? É, vou projetar que ele quer sobreviver, né? Vou projetar que ele pensa do mesmo jeito Vou projetar que ele quer correr menos Vou projetar que ele quer ser o mais eficiente possível Vou projetar que ele gosta de carne né? Nas situações, situações aí do planeta Terra Vou projetar que ele gosta de grãos Vou projetar que ele gosta de, do que eu gosto Mas funciona muito bem quando tem um leopardo, um javali selvagem <risos> Um elefante, sei lá, um gorila, sei lá, que está correndo atrás do, do ser A e consequentemente do ser B Mas nós só saímos dessas tretas, pelo menos teoricamente Saímos da ideia de falta no sentido de sobrevivência Onde cada instante você estava em uma sobrevida né? A constante transformação da efetividade um, precisa ser analisada de maneira correspondente ao ambiente em sua magnitude. Não há não há a, a, as percepções de crenças, padrões de comportamento e costumes não são invariantes. As variações geram a evolução. E os seres humanos uh, chegaram a um nível de complexidade cultural e evolução mental que, uh, mesmo no mesmo ambiente, pessoas totalmente distintas podem existir. Só que a estrutura de crenças, a estrutura de filtros instintivos, ela não, ele não foi... Bem desenvolvida Sabe por quê Tchule? Por que, Zé? Por que, Zé? Porque uh, uma, uma, uma coisa que aconteceu É que a, a diferenciação dos seres humanos e dos animais né, Se usam uh, A estrutura de crenças Ela foi represada, né? quando o ser humano não se viu como um igual ao meio, como um pertencente à natureza. Toda a ideia de domínio da natureza, toda a ideia de estar a par e à parte das coisas, isso isolou durante muito e muito tempo a percepção, quantificação, qualificação, descoberta e constituição de um mapa do instinto, o mapa dos sentidos, o mapa dos padrões instintivos que seguem certos sentidos, reverberando uh, emoções. Então, uh, a disfunção da identificação como projeção do ser no outro, sem a devida uh, análise, sem a devida liberdade, sem a devida, sem o devido respeito, não é culpa do indivíduo, mas é um efeito colateral do não desenvolvimento deste desta autopercepção, deste autoconhecimento. O autoconhecer a si mesmo ao ponto de compreender as sensações e comportamento do próprio corpo, da própria estrutura mental, que o ser usa para se expressar então temos ali identificamos a treta né da identificação e da projeção das ações por identidade aonde não há respeito entre duas identidades há apenas a tentativa de prevalecência na né, tentativa de se prevalecer uh, como a o único padrão confiável único padrão importante ali. Uh, já estamos saindo disso, os seres humaninhos novos já têm um, uma percepção bem diferente. Os seres humaninhos médios estão acessando e tendo seus downloads e os seres humaninhos antigos também estão tendo seus downloads e estão meio que morrendo, né? Convenhamos, é, um, é normal, não se sintam tristes, as pessoas morrem. E aí elas vão brincar em outros lugares e também tem acesso às mesmas coisas que estão sendo ensinadas. Não é porque morre que a pessoa fica, fica ali no limbo, não é isso? Um, até aqui tudo bem, Tchuliana? Aqui tudo bem. Perfeito. Então temos ali o campo da Tchuliana, o campo do Será o campo do Serb O campo é baseado em identificações e nós já... Um, Estabelecemos que a identificação que não respeita a outra identidade Gera uma interpretação dúbia e uma falta de correspondência Essa correspondência uh, não, não bem estabelecida Gera decepções, gera falta de, de, de, de, de, de contato, falta de, de, de liga, né? falta de ressonância e uh, um cosmos que não é bem estruturado em seus fatos e suas leis, né? leis físicas, ele fica meio hum, bagunçado. Ou seja, uh, eu tenho o campo, campo Zé, e ela tem o campo Chuli. O campo Zé, interagindo com o campo Chuli, gera isso, suas reverberações, interações, adequações e. Quatro da... orações, funções muito bom, bacaninha. A nossa interação ela gera um cosmos ou um campo comum a nós dois que respeita a nossa identidade, nossa integridade, nossa temporalidade do no nosso universo pessoal e ao mesmo tempo faz com que nós, perce... nós comunhamos, comungamos, né? sei lá como fala essa porra. Nós fazemos. Nós vibramos ali conceitos e vibrações comuns a nós dois Comunguemos Comunguemos, né? É, comunguentas, né? É. Ok Lembra que eu falei do instinto? É. O instinto, agora, com novos padrões, novas ideias Respeitando o nosso espaço, respeitando o nosso tempo O instinto é muito mais é, palpável Ele ainda é sutil Mas ele tem uma linguagem muito mais clara pois há uma identidade, há uma melhor maturação das habilidades do aparelho psíquico, há uma personalidade mais íntegra, o instinto com mais clareza, informa padrões que são respeitados entre os seres que estão interagindo em um meio comum, em um cosmos barra campo, e aí não há ansiedade. Esse pulgo foi grande. Acompanhou? Eu dei um salto, tipo o, o... Fala alguém que salta muito. O João do Pugo. Agora eu fui o João do Pugo mas, mas eu acho que você fez a ponte... Bom, vamos ver se eu captei a ponte. Eu acho que você fez a ponte no conceito de interação entre dois cosmos, formando um cosmo comum, onde há que haver... Umas leis comuns em correspondência, certo? Pelo menos que não entrem em conflito com acordos, os sim. individuais, os acordos. E isso é pautado numa certa, uh, digamos assim, um tratamento, de certa forma, igual, nivelado. Temos que estar no mesmo nível, certo? Isso, Para isso. Que essa comunhão uh, aconteça. Pegou a crítica, ao e... merecimento no início, né? Ah, tá... Você tomou café? Foi isso, né? Tá esperta, tá gostando. Continue. <risos> Mas, e quanto mais houver um desnivelamento, certo? É. Devido a padrões de falta, tentativa de sobrevivência, conquista do outro e vice-versa, um, maior, mais notável será os padrões de ansiedade resultantes, certo? Porque se eu estou tentando se eu estou num padrão onde eu tento conquistar, me sobrepor a alguém, um, logo eu terei uma ansiedade, porque também terei medo que o outro alguém faça a mesma coisa comigo. É. Porque essa possibilidade vai estar, se temos assim, um, rodando, ati ativada no meu sistema, certo? De leis. Sim, com, sim. Esses com, espaços com o... né, vazios, né, onde haveria, deveriam haver acordos claros e compreensão, Podem ser preenchidos por qualquer coisa. E normalmente são preenchidos por coisas que as pessoas acham ruins. Elas projetam, se antecipam e vivem isso ah, na tentativa de controlar a não manifestação disso. Disso o quê? Coisa ruim. Aí, é, aí vem a ansiedade. Dissociativa, no caso, né? Entendi aí entendendo que que a maturação das habilidades faz com que o ser tenha maior lida, né, literalmente com as suas práticas diárias uh, faz do ser um ser que tem mais controle, mais agência, mais capacidade administrativa e inevitavelmente ele não é ansioso mas ele não é ansioso porque ele evoluiu não ele não é ansioso porque ele percebe o ambiente com maior clareza mais dinamismo Maior liberdade para exercício da sua escolha e agência. E é uma, uma via de mão dupla. Ele evoluiu, sim. Mas o ambiente gerou condições adequadas para tal evolução. É igual à natureza? Entendo. E, então... Se resolve o padrão de ansiedade porque ele começa a sair de padrões interativos estilo predador e presa? Também, também. esse é um do, dos itens, né? um dos padrões que fundamentam a ansiedade atualmente. Mas ele resolve né, a ansiedade porque ele compreende e preenche os, vaz... os, os espaços vazios que ele uh, normalmente tem por não compreender as identificações e acordos, e não ter liberdade para exercício da própria escolha. Você pode ver, que pode analisar que, como efeito colateral, uma pessoa ansiosa, ela não usa muito a escolha, ela sempre tem que, ela sempre é, sempre é, é, é padronizado, não que coisas padronizadas sejam ruins, mas no caso dessa pessoa, ela não para para analisar se é isso mesmo que ela quer. Ou também tem a questão... Desculpe, te peguei respirando. Ou também tem a questão da pessoa achar que o resultado de uma situação ou alguma coisa vai ser a solução dos seus problemas. isso também gera ansiedade, pois há uma incerteza se aquilo é uma solução ou não das suas tretas. Entendi. ou ela predestina também também a predestinação é uma pre um, distinção de padrões que ela não tem controle não tem fá não tem dados não tem não tem uma, uma confiabilidade de que aquilo será daquele jeito e o sistema mental não lida bem com variáveis Muitas variáveis na equação Uma ou duas, tudo bem Mas é uma perspectiva Por isso que a gente traz sempre vocês para o presente O presente tem poucas variáveis O sistema lida muito melhor com o presente Do que com uma constituição cheia de variáveis Por isso que há estresse, né? Ansiedade, pânico Mas, dizer... A brincadeira nesse plano não é configurada num padrão que é quase propício à ansiedade, porque é feito de uma maneira às escuras, sem todos os dados, um, sem. Um, como é que eu vou dizer? Consentimento consciente de, de, de, de, de por exemplo, um, entrada e saída no sistema, entende? Você fala um, fora da nossa bolha? A nossa bolha, né? que a gente estuda, a gente ensina, e tem um mundo lá fora. <risos> é, tem que dividir para poder é. ficar mais justo, né? Exato. Não é distinção ou divisão dissociativa, é para melhor entendimento e mais clareza na pergunta. Bom, de fato. Mas podemos falar de, de, de um sistema hipotético também, por exemplo. Podemos. Se você coloca um ser num sistema hipotético onde ele não tem, pelo menos, controle consciente, certo? De quando aquela brincadeira vai acabar. E ele não sente que ele pode pedir para sair daquela É igual jogar um videogame sem você saber quando vão dar logout no seu avatar, sem você ter controle sobre o botãozinho de logout, por exemplo. Que aí sempre há essa... Eu acho que todo ser que... que... Que, que brinca nessas condições, tem sempre uma certa ansiedade da, da, da, da morte, por exemplo. Onde ah, ele não mas sabe. Nós estamos mudando isso. Ah, o senhor vai saber quando ele vai morrer, vai saber quando as coisas vão acontecer. No futuro, não tão distante. Para poder, por exemplo, para resolver a ansiedade, hum... Se ele ficar pensando nessas tretas, ele vai ficar ansioso É uma ansiedade associativa, porque tem sentido A ansiedade dissociativa ela é pautada em coisas irreais, compreende? Estou ansioso porque eu quero dirigir amanhã Tá, mas isso, você vai dirigir amanhã? Eu vou. O carro está disponível? Tá, está revisado? Tá e o que te impede? Ah, é só amanhã Aí o ser deseja que amanhã chegue logo Aí eu falo, vai dormir Aí o ser não quer dormir Ele quer que chegue logo e quer que o tempo passe muito mais rápido Aí eu falo, é possível É possível Que o tempo passe muito mais rápido para você Você vai entrar em transe E vai, vai fechar os olhos, passar alguns tempos, já é outro dia Não quero assim Quero do meu jeito Aí então, né, ansioso, me é tão ansioso E compreende O ser que, que é, Ele se baseia uh, No controle dissociativo na, Ele não é maleável uh, Pois está num, num sistema complexo Com muitas uh, condições Muitas condicionantes Para ele lidar E ele deseja que o tempo passe muito mais rápido Só porque ele quer Sem nenhuma adaptação ah, se for associativo não tem problema, o vai dormir né? É uma ferramenta, é um meio Vou dormir, é gostoso, daqui a pouco eu acordo Dorme como um bebê, tranquilo, cuidado, né? com amor Mas ah, se é dissociativo, aí ele tem ansiedade Então tem essa, essa diferença também né? A pessoa que está num ambiente hipotético Onde ela não tem dados, ela não tem dados ela não briga por não ter dados, mas ela busca os dados, compreende? Essa pessoa, sim, vai saber quando vai morrer, como muitos sabem, né? A gente já sabe que vai estar chegando no momento da sua dessoma. Isso está cada vez mais comum. Entendi. E vai coincidir com o desejo também, certo? Também, né? eu, eu quero morrer. É igual quando eu vontade de mudar, pra, de, de viajar para outro país ou para outro lugar. Exatamente, exatamente. Entendi. É que é que é, é, é sutil, não dá para a gente ficar cagando regra, sabe? Ah, é dissociativo, não é dissociativo? A gente dá exemplo. E se tá doendo, tá com tá desconfortável, tá ruim, é porque é dissociativo. Isso já dá para garantir. Então, os, o cosmos, o instinto, a identificação, a, os padrões, a interação, nada disso é ruim. Isso tudo é muito comum, na verdade. A questão é a disfunção da ansiedade, justamente por uma paralisação do desenvolvimento do instinto e da, do mapeamento das emoções, por uma crença ilusória de que Deus criou, Deus criou o homem ah, diferente do, de todo o natural, de todo o meio. É o que dizer depois dessa, né? Porra! Ah, não, mas Melhor é parar por aí. Veio... Não, mas é porque <risos> meu pensamento que... Bom, é, não é diferente, digamos assim, superior, certo? Separado. É nesse tom que eu disse. É, é mas dá uma percepção diferente porque há a percepção de que existe eu e existe o meio, entende? Uma percepção de um dentro e fora. Mas eu também posso unificar me identificando, dizendo dentro como é fora, fora, fome como é contento, como então mudando dentro, muda fora, eu posso mudar fora para mudar dentro, por aí vai. É, vive em harmonia, ah, fala é. com gatinho, fala com ratinho, Entendi. vê que o ratinho é, é muito mais inteligente, é. Uhum. <risos> é né? Entendi. Sim, ah, um, sim. É diferente, sim. né? No ambiente humano aqui desse planeta é diferente, é um fato. Mas mesmo assim não é diferente E aí isso é, deixa muito mais leve exato, fica, exato, e essa harmonização se faz através da identificação então Identificação sabendo que existe um campo, existe liberdade Existem padrões, existem associações e também dissociações Porque o padrão dissociativo não necessariamente é ruim Eu me dissocio de você, pois você gosta de, sei lá ah, enfim, eu dissocio de alguém que gosta de jogar futebol, pois eu não gosto de jogar futebol, não gosto de futebol Isso nos dissocia, isso não necessariamente é ruim ah, Mas dissociar ah, processos dissociativos, barra, de, de forma dissociativa <risos> A precisão de linguagem zero ah, São ah, coisas que tiram o ser da sua própria naturalidade, né? Por exemplo, eu vou agredir o outro ser porque assim eu sinto prazer Não, isso é uma frase uh, incoerente Você não sente prazer, provavelmente você sente alívio Agora esse polinho eu não dei com você Por que ele sente alívio? Alívio de quê? Porque se o ser Ao tem... Ao agredir alguém Exato, é alívio uh, da, sua, da sua pressão e repressão ele, ele, ele sente agride e ele sente alívio Porque ele está manifestando em terra uma, um padrão mental Por exemplo, a mesma coisa ocorria, iria ocorrer se ele andasse de bicicleta 10 km né? Ou se ele conquistasse alguma coisa né? Tipo, conquistei 10 km mais rápido uh, do que as pessoas desse bairro Entendi. Então ele alivia hum. uma pressão interna que ele sente devido a uma repressão que ele mesmo sustenta, pois sustenta assimilou si dessa forma. É. é não necessariamente o ato de bater, mas o ato de executar algo. Né? É isso aí, é bem isso mesmo, foi bem explicado. Eu dou a nota pra mim mesmo, foi muito bem feito e tá bom. Merecida a nota. Merecida, minha nota 10 de 10, tá? E. Sim. Não precisa. Não me dê as honras, não, obrigado. Já tá tudo bem, já tô acostumado, tá? Tô habituado já, tá? Fica tranquilo. Não é de meu merecimento, é apenas um fato, tá? Todo mundo é igual. Exato, né? é o normal. Não é, normal, é, é, normal. normal. Não, é normal, é normal. Não, não é Sato. merecimento, não. Tudo é normal, isso é assim mesmo. Nada fora dos padrões. Sabe? É isso aí, então. Paz. Gratidão, Zé.